Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo com Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras notícias da polícia porque infelizmente tivemos mais acidente de trânsito registrado aqui em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para o Antônio e Luiz, para você que está acompanhando aí o nosso RCN Notícias. A gente deseja para você aí uma excelente semana. E a gente começa com as ocorrências aí das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas, porque no sábado, Ana, um jovem de 18 anos ele foi detido ao se envolver em um acidente esse jovem aí ele estava na Vila Aro, é, segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 49 anos ele teria deixado o seu veículo, uma Massaveiro, ali em frente ali da sua residência, estava estacionada quando um carro que estava em sentido contrário acabou batendo na lateral aí do seu veículo. Esse jovem, né, na hora que ele se envolveu aí nesse acidente, ele acabou se evadindo do local, foi embora, deixou o local, só que passado alguns minutos, né, ele voltou, ele retornou tornou a polícia já estava no local aí do acidente e assumiu aí a autoria da batida informou que perdeu o controle devido a um, pedre, um pedestre que estava na, na via né perdeu o controle aí de direção e que também não era habilitado Aí os policiais pediram para que ele fizesse o teste do bafômetro, fizeram o teste do bafômetro, Ana, e deu 0,51 miligramas por litro. Acabou sendo encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, porque beber e dirigir não combina, vai preso, crime de né? infração de trânsito. E ele também vai ter que responder aí... É, por não ser habilitado, né? estava aí dirigindo aí um veículo não sendo habilitado, então a polícia vai querer saber de quem que era o dono aí do respectivo veículo. E a gente continua com as ocorrências aí das últimas 48 horas, Ana, porque no sábado a Getan conseguiu recuperar uma moto. É, essa moto teria sido portada na sexta-feira, e aí, o que, que aconteceu? É, eles foram, a polícia, a Getã estava fazendo um patrulhamento, né, ali pela rua Eloy Chaves. Essa moto ela foi furtada mediante aí, arrombamento de cadeado e o portão da garagem da residência e do proprietário. O furto ocorreu por volta das três horas da manhã. A equipe se deslocou aí, até o Jardim Primaveril para verificar uma denúncia de uma moto abandonada. Chegando ao local, constataram sim que a moto era a, o veículo, né, a moto que estava, que tinha sido furtado aí na sexta-feira e aí eles levaram, encaminharam aí a moto para a delegacia de pronto atendimento para restituir aí essa moto, né, para a vítima que de repente, né, deve ter ficado muito desesperado com o furto aí dessa moto e agora vai receber a moto sendo restituída e recuperada pela Getan aqui entre as lagoas. É o trabalho da polícia, né, Ana? O trabalho rápido, né, o trabalho eficiente né, e aí devolvendo aí a, a moto aí pro respectivo dono, Ana?